Deixa de conversa. Deixa de conversa. Sim, deixa, Vem pra deixa. cá a Ellen do Mundo é, das bem, Tintas. Ellen, por favor, seja bem-vinda ao TVC Agora, Mariana, chegando chega aqui. Mais pra Olá. cá um pouquinho, Mais é. pra cá. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Na sexta-feira passada, no meu último dia de férias, sim. eu estava lá assistindo o TVC Agora e entramos ao vivo. Fernando Moraes estava lá contigo lá sim. no Mundo das Tintas. Estava, sim. A gente entrou para poder fazer esse patrocínio agora junto com a TV, que coisa né? Boa. Pra Olha, poder mostrar maravilha. todas as nossas promoções e os nossos produtos da loja. E tem produtos produto, de qualidade? Viu? Totalmente de qualidade. Vários, vários produtos, diversas qualidades e o melhor preço. Melhor preço? Melhor preço, é. preço da cidade, Certeza. Do mundo. Certeza, Ed. Certeza. Posso falar pro meu amigo aí de casa passar lá? Pode sim. Qualquer preço nós estaremos. É. cobrindo, se você ir na loja com o seu orçamento em mãos, a gente cobre na hora. Olha, Olha a dica. Quero falar antes, antes mesmo dela, Antes mesmo dessa parceria, antes da Ellen vir aqui pro, pra TVC, eu ah. e meu digníssimo esposo fomos sim lá, né? Com. Com. Orçamento? Um orçamento, orçamento. isso, muito, muito obrigada. Um orçamento, Ellen acho que a Nina, tem uma Nina lá, não Sim, tem? Sim, nossa a vendedora. A Nina isso. também estava lá, nos atendeu muito bem. Com. E olha, gente, cobre. Rio. Pode levar que cobre. Sim, com certeza. Avenida Rosário Pongro, 2543. Isso, Rosário Congro 2543 Jardim Primaveril. Lá eu procuro a Nina e quem mais? Que eu posso lá nós, nossos vendedores são o Paulo... o a... Paulo! Um abraço. Um abraço para você, Paulo. A Nina. A Nina. Nina e beijo. o Tiago. Tiago, abraço Grande você Thiagão também. Grande Tiagão também tá lá aguardando a sua visita, hein? A Ellen já disse aqui, ó. Gravou, tá gravado. Pode levar o orçamento que cobre. As melhores marcas? As melhores marcas. Temos vários, várias variedades de produtos e com todos os preços, né? De acordo com o que o cliente precisar. Muito Bom, bem. Exatamente. E vamos falar a verdade, né, Ellen? A tinta na hora tem que ser uma específica para cada ambiente, né? Sim, trabalhamos com tinta piso, látex para a parede, externo e interno, Grafiato e a gente está com excelentes promoções. né? Para esse mês de maio todinho, a gente preparou grandes promoções e, e, e detalhe: o mundo das tintas está parcelando até em 10 vezes sem juros. Olha, gente, 10, 10, 10 vezes. vezes sem juros no cartão de crédito. Tá é difícil, né? tem que parcelar. Não, coisa. e você falando em tintas, você sabe que semana passada teve presente, né? É? Claro, Sim. eles. Pre, é, presentear os clientes, ouvintes, telespectadores aqui da TVC. Os apresentadores. A, não, ainda, não, ainda não. Não? Não. não. não. não. não? não. Só, aí. É, só, É, só, E aí? Entendi. E aí, a Gisele, ela participou, mandou a mensagem inclusive bombou. Bombou. Bombou, né? Sim. O WhatsApp foi do pessoal um bombou, espetáculo. foi maravilhoso, todo mundo participando. Gisele participou, foi a sortuda, hoje ela não pôde estar aqui, Israel. É? Mas o esposo dela, o Cícero, maridão. já está aqui para representá-la. Como maridão. Também estudou na escola de ser um bom marido de Israel Sim, senhora, eu vou lá <risos> né? Isso aí, se você tá falando, tá falado E ele veio Veio, com certeza, Cícero, por favor, vem pra cá, favor, Cícero, vem pra cá. Tava e... conversando com Cícero, tudo bem, Chega Cícero? Chega um pouco pra cá, Ellen claro. Grande Cícero Pode chegar um pouquinho pra, cá. pra cá Passa o microfone para ele Tá, tá reformando, vamos... construindo Reformando Foi no mundo das tintas Vamos lá Entendeu? O Mundo das Tintas, eu compro nela, não é de hoje. O Mundo das Tintas era na frente do quartel, a loja. Então, não é de hoje que eu compro lá. Olha aí, ó. Então, o Mundo das Tintas, a loja era na frente do quartel, quando eu iniciei a compra lá. Tá e hoje, vocês estão né? na Baixada na Alvorada, oh, entendeu? Isso aí. Eu tá sei vendo, o... o endereço de cor. cliente ah, velho vendo. deles, entendeu? Eu mereço mais uma lata, então, né? <risos> Porque não, não... Mas olha... Tô falando que esse aí já... não ele tá ca... ele já aproveitou que ele tá aqui do lado da pessoa entendeu já tá aqui ó pertinho muito bem <risos> não mas lembrando que essa essa essas promoções elas vão ocorrer toda semana olha aí toda semana tá a gente vai estar tá trazendo para vocês um produto para ser sorteado aqui da TV Aê. ao vivo o mundo um das que tá preparando essa promoção para você Toda semana, então fica tranquilo que você que não, não ganhou ainda, tá? Todas as semanas estaremos aqui na TV e vamos entregar o, o brinde pra vocês aqui mesmo. E olha só, e então... O, só, então o, que... o sol, você também vem aqui, né? Sim, Sim. com certeza, vamos chamar o pessoal pra, pra cá. Tem Todo mundo vem aqui. Mas então isso quer dizer que a gente tem presente hoje também? Sim, o presente é dele. O ah! <risos> Sim. Presente. Sim, sim, sim, hoje. Qual que é o bairro que vocês moram? Eu moro na Costal de 365, Santa Terezinha. Santa, Santa Terezinha, um grande abraço pro pessoal do Santa Terezinha que está nos, nos assistindo ou também está nos ouvindo. Um abraço para vocês. Mundo das é Tintas! Lindo. Muito um nome forte em tintas. Vim. Olha aí! Muito bem, Mais uma muito vez, bem. sejam muito bem-vindos, um prazer muito conhecer obrigada. você, o Cícero Ellen, seja também. Bem seja bem-vinda Mundo das Tintas, toda a sua equipe, e garanto que aqui, ó, sucesso. sucesso. Vou deixar o nosso telefone rapidinho. Claro! Então. Falo, com certeza! O telefone do Mundo das Tintas é o 3522-0498. Estamos localizados na rua Rosário Congro, 2543 Jardim Primaveril. Vem, pra, vem conversar com a gente. 35220498 5 2, 2, 0, 4, 9, Isso. 3, 5, 2, 2, 0, 4, 9, já Adotou? notou? Já decolou. Bora lá, então. Bora, todo tá mundo das tá tintas. É. Ellen, muito obrigado. Obrigada a você. final semana. Igualmente. Obrigada, hoje. Ellen. Tchau, tchau. Tudo de bom. Boa sorte. Ó, oh, vou muito aqui bem, bem. com eles. Parabéns, pelo Luque. Vou com eles. Daqui a pouco Volto, daqui a volta. pouquinho. Muito bem.